Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira. E, como sempre, um convidado especial aqui no Mundial e você. Hoje temos uma comunicadora aqui da rádio, prata da casa já, né, Armin? De 22 anos. 22 anos, já é prata da casa, já. Já, daqui a quando é já que cresceu vai junto. Ouro. Quando é que vai ser? <risos> Acho que só. De, é, como é que é? Prato de ouro? Não, não sei como é que se fala. <risos> a é prata se fala? da casa fica melhor. Prata da casa é melhor, é. né? O oh, Armin, Armin de Gourmandian, que está aqui com a gente toda... Atualmente, toda sexta-feira. horário? 11 horas da manhã. Toda sexta-feira, 11 horas da Eu manhã, programa porque... Armin de Gourmandian. Ela troca de horário. Adoro trocar. Ela é um absurdo. Né? Ela vai trocando de horário, ela vai se movimentando, vai testando novos, no, novos horários e novo público. É. Não é assim que funciona? Só que, desses 22 anos, eu acho que eu já fiz todos, com exceção da madrugada. É mesmo? É? Você é. não tem cara de fazer programa na Não, madrugada. eu durmo. Eu costumo. É, dormir. Não, vai <risos> aguentar, não vai aguentar ficar com os olhos abertos. Não. A arma é terapeuta holística, ela é metafísica, sensitiva, sim. Sim, sim, né? Sim, sim, Trabalha sim. com a energia fria. E agora ela me trouxe um tema novo, frequência biomolecular. Eu quero entender o que é essa frequência biomolecular, Armin. A, a frequência biomolecular faz mais ou menos uns quatro meses, eu estava com uma pessoa... Que tava fazendo uma frequência, que ele é meu, ele, ele me trata também, né? Uhum. Que a gente precisa também de tratamento ortomolecular, essas coisas Lógico, precisa né? do outro. É. E aí eu vi ele lá com uma maquininha fazendo essa frequência, né? Eu olhei assim, alguma coisa falou assim para mim, que eu tenho contato com os preidianos. Tá. Então, falou assim para mim, isso daí é para você fazer né uhum. Aí eu catei um, um, frasco. um frasco com o um líquido dentro né que ele preparou, eu falei, dá isso aí pra mim. Aí ele deu, eu peguei o pêndulo. tá Aí comecei eu a fazer com o pêndulo. E ele falou, isso aí é meu? Eu falei, é, isso aí o que fiz para você. E ele começou a usar a vida dele de uma reviravolta. Melhorou tudo aquilo que estava preso lá dentro. Hum. Liberou. Porque o princípio ativo que estava dentro desse frasco Era o que recebeu a frequência. recebeu a frequência biomolecular dele. Eu, o que estava preso nele liberou. Ah, que curioso. Mas Porque... como que isso funciona, Armin? É, eu estou eu falando de um, um trabalho de física quântica. Eu tô é falando, física quântica né? pura. É física quântica que você une com a radiestesia com a radiestesia e energia fria. E, e vai justamente dentro dessa frequência, quando você faz a radiestesia nele e põe energia fria, porque ele fica gelado em volta. Você, a pessoa, quando põe a mão, ela percebe. Uhum. É, vai justamente os minerais, os elementos que a pessoa está precisando, potencializado, e aquilo vai atingindo o que? Todo o sistema neural só o neural? O neural o psicológico. É porque eu acredito o físico, que aí deve atender toda, tudo, atingir tudo. todas as células do organismo. Por exemplo, né? eu atendi uma pessoa que ela sentou quando eu comecei a fazer a, a essência para ela com a radiestesia, né? Que eu faço com pêndulo, eu tenho lá os gráficos. Ela falou, Armin, tá me doendo o peito, aqui tá me doendo, tá me doendo, tá me doendo. Falei, tudo bem, não tem problema, vai melhorar. Uhum. Ela falou, ai, mãe, aquela angústia, é uma angústia, é uma coisa, e ela era fumante, né? Ela, e misturou, eu tô perdendo ar, falei, não tem problema, calma, calma. De repente, o peito dela começou a melhorar, começou a sair, e, e eu, eu pendo agindo lá na, na frequência, no. No, em volta uhum. do ela do foi prasto, ficando aliviada aliviada e quando ela borrifou, ela falou acabou tudo ela não conseguia respirar há mais que seis sete anos ela vinha até ela vinha até mais ou menos a garganta ela tinha que puxar o ar e não ia uhum. ela começou ela falou eu faz anos que eu não encho uma bexiga Tô conseguindo fazer a, a, a, a, a expirar, aspirar expirar. Para uma não. bexiga. Expirar, né? Para encher uma Inspira, bexiga. Inspira e expira, né? É o expirar. É, né? E isso é em forma de spray? É spray. E vai de acordo com a pessoa que vai, com a cliente? cada uma é um, eu faço é individual. Hum. Né? Agora, por exemplo, eu vou mandar 10 litros para Cascavel para uma cliente que eu tenho lá, né? Para Samar. Ela já ela fez o curso comigo. Ela já aprendeu o que ela está fazendo, nós não estamos dando conta, porque eu mando já ele pronto e já energizado. Uhum. Então lá ela pega, põe, ela põe dentro do, dos frascos e ela põe no gráfico com a pessoa ali, porque a pessoa vai pôr o dedo em cima e tal. Mesmo online dá para fazer assim. E a, a pessoa vai receber exatamente o que ela precisa. Eu comecei a emagrecer com essa frequência. Então, é uma frequência que a gente chama de biomolecular, mas está é. sendo trabalhada para a individualmente. É tanto para casa, como para o físico, como para o mental, como para reflexos neurológicos, tudo, tudo. É, vai até mesmo, por exemplo, a pessoa precisa de sálvia, um exemplo, uhum. de funcho, Um funcho misturado com sálvia. Vai, aquilo vai entrar na frequência e como você vai saber que essa pessoa precisa da salve com o fundo porque tem, tem no gráfico eu tenho os gráficos né e que foi as ervas que a pessoa precisa então ele bate na pessoa e vai direto para aquela erva Entendi. no curso eu ensino é maravilhoso gente nem eu eu falei eu não estou acreditando né como é que isso está funcionando quando eu fui ver e isso, Armin, quando você falou, por exemplo, que você vai verificar na frequência as ervas, eu, eu consigo, através deste procedimento, é, verificar o, quais elementos, quais minerais, quais alimentos estão faltando no meu organismo, e eu vou além, quais estão em ressonância ou não ressonância no meu corpo? Sim, perfeitamente. Você quer fazer você quer um exemplo? Hum. Por exemplo, você gosta de ovo? Sim. Tá, então você vai fazer isso aqui com o dedo. Hum. Vamos ver se o ovo te faz bem? Vamos. Mas abaixa esses três dedinhos, senão não vai aparecer Ali. no ah, vídeo. Ah, tem que mostrar. É, é, é difícil, é. né? Ah. Apera, segura, põe o dedo, pensa no ovo. Pensei no ovo. Só, não, não, me libera aqui um pouco. Faz ah, assim, ó. É difícil. Vai, vai esse dedo aqui. Pensa no ovo. Aqui, ó, pensei no ovo. Vamos ver se... Se ele abrir fácil, você não pode comer ovo. Tá. Se, ele, se ele conseguir se manter fechado... Aí vai pode... da minha força é. É. Não, magnética. Você... Ó, ele se manteve fechado, ó. Eu tô forçando, ó. ó, tá. ó. O que que acontece? Eu tô conseguindo abrir? Não. Então, você pode comer ovo. Vamos Isso pensar... é magnetismo, né? Hã? É, é magnetismo. magnetismo. Hum. Agora, vamos pensar no glúten. No glúten. Pão... Pão, massa, pão mas massa. Em geral, tá? Geral. Farinha branca. Farinha branca. <risos> Peraí, então nós estamos tortas aqui. Você não consegue. É Isso eu já sabia. Você forçou, <risos> forçou para segurar. Porque você não eu queria sabia, que abrisse. Eu Ó, já sabia. Chocolate. Quer fazer? Vai. Estamos testando. Chocolate. Ela, ela prende os dedos aqui. É porque eu não consigo. Assim. do jeito que você quer que eu mostre aqui. Ó, também ela tá não prendendo, posso com chocolate. Ó, ó, ó. Também não posso com chocolate. De outra chocolate coisa que você leite? pode. Não. Chocolate amargo, vai. Amargo. Não abre. Ah, tá abrindo um é, pouco. Também Mais não ou, pode ou menos. Tanto. Pode, mas Entendi. pode. Um pouco. E isso, então, isso por exemplo, aí, por exemplo, a pessoa tem falta de magnésio no corpo. É, isso é sério. Ah. É. Ali vai mostrar que ela precisa de magnésio. Mas quais são os alimentos que tem magnésio? Então vamos ver. Tá. Entendeu? Então tudo que ela pode e não pode, os minerais, os, os óligos, elementos, né? Você viu, eu nunca fiz né? nenhum trabalho desse, tô aprendendo. Os negócios vêm na minha cabeça. Uhum. Aí no caso, sou eu, mas eu já tô preparando uma série de, de, de dados para poder enviar para os meus alunos, não para eu fazer. Sim. Porque o que eu faço já vai no automático. Né? Aí você faz numa forma de gráfico? É, gráfico? é que eu não trouxe aqui. Mas tudo bem, mas é. você faz numa forma de gráfico, para o pêndulo também já ir te orientando. Eu, direto. De acordo direto, com o que a pessoa vai precisar. Tá. Eu, eu é. tenho um pêndulo aí, depois você quiser Ok. Esse, esse Esse trabalho que você faz, na hora que você está ativando o pêndulo, a energia fria que já está em você vai junto, né? Vai junto e fica em volta até da garrafa do, do frasco. Aí eu falo para ela. Ela se mantém? Se mantém. Quando a pessoa põe, por exemplo, aí eu peço para ela pôr um pouquinho no corpo. Hum. Né? Dá umas duas borrifadas no corpo, naquela área, ou no, no pedaço da.. Na hora, a pessoa esfria, o corpo dela vibra e esfria na hora. Tá, e por que, que esse corpo esfria? Por causa da energia fria que está nela. É a energia fria que faz É que, é faz que vai entrar friar. nas células e vai agir já imediatamente. Então, aquela sensação, aquilo que está bloqueado na pessoa, já começa a liberar. Tá, se for uma angústia também. A angústia então a ansiedade é não na vamos hora. falar do físico é. né os, a, os a problemas academia, emocionais é, emocionais Sim. é é imediato tá e isso também tem é, quando você começa a, a olhar para todo o teu trabalho lá atrás este processo hoje que chegou até você também está em ressonância com o, o teu trabalho de ressonância de regeneração celular na hora é toda regeneração celular. Explica tá para gente o que é exatamente a regeneração celular e como que isso é determinante para nossa saúde. Tá. Física. Por exemplo, nós agora estamos vivendo uma época de pandemia. Sim. Né? Vamos pegar o exemplo da vacina. A vacina imuniza, né? Ou não? Mas vai. Vamos. Vamos falar de vacina. vacina né? Teoricamente, teoricamente imuniza. Hum. Uh, essa imunidade vai regenerar algumas células, vai proteger uhum. para que aquele vírus não afete. Sim. Tá. A regeneração que eu faço é a mesma coisa, só que não tem vacina. A pessoa vai fazer aquela regeneração através de um sistema que a gente chama de neurociência, do, dos neurônios dela que vai assimilar e, a, e aquelas células automaticamente começam a se regenerar com a energia fria, com a radiestesia e o registro da memória celular em geral, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem uh, uma doença que vem no DNA familiar, uhum. né? Aquela célula está lá escondida. E a gente não sabe qual é ela. Você Não, não sabe se atinge qual é. a célula. É. Ela tá, é como aquela, aquela fruta que tá apodrecida. E a gente não está entendendo. Por exemplo, mas ela está ainda é, embalada, vamos dizer, tá num... É, ela tá, como é que a gente... blindada. Tá. tá lá. Aí chega alguém e fala assim, a tua bisavó, a tua avó, sei lá, a tua mãe, tem essa doença no DNA. Veio para pessoa, veio nos 50%. É. Mas você não vai pegar. Mas a pessoa, ela, ela conhece como ela vai calcar aquela ferida. Ela vai mexer com o teu emocional. O teu emocional vai despertar, vai lá e vai acordar, vai desblindar aquela célula. Porque eu tomei então, consciência você de que to... há um problema neste Exatamente. organismo. Exatamente. Hum. Aquilo vai fazer, bum, vai te pegar. Entendeu? Uhum. Quando aquilo faz o vum e te pega, começa a atingir imediatamente uma apodrecida. Não melhora, as outras não, não melhoram a apodrecida. A apodrecida piora as outras. Uhum. E quando isso começa, pronto, aquilo vai, vai despertando e vai atingindo vários, várias células de todo o seu sistema. Uhum. Né? E quando essas células a, ainda... Né? É, que as células do bem, as células boas ainda estão despertas Elas vão, vai criar um conflito lá uhum. dentro Vai criar uma guerra lá dentro Por menos que a pessoa acredite nisso, é uma realidade Quando ela começa a entrar nessa frequência Se ela fizer o tratamento rapidamente Nós conseguimos blindar aquela célula e regenerar As que estavam ainda começando, começando a ser atacadas a destacar aquela doença. Vai ter que retirar. Às vezes, quando é um tumor, alguma coisa assim, vai ter que retirar através de uma cirurgia, mas é uma cirurgia que se fosse levar 10 horas, vai levar uma hora. Mas protege o restante das mas células. o restante tá todo Ele faz o oposto, ele blinda as outras células. Agora, se a pessoa já tem um, um, um movimento, um estilo de vida, onde ela sempre trabalha com as frequências mais positivas... Ela sabendo disso, se ela for rápida também, é. ela consegue manter blindada essa célula. Olha, a partir do momento em que a blindagem criou uma fenda, ela não consegue mais sozinha. Tá. Não pode ter essa fenda. Não pode ter a fenda. Só o cheiro daquele bolor, vamos dizer, daquela ali, só aqui, é, é como o corona. Imagina o corona, ele vai... Ligando aquelas anteninhas. Tá, ele vai atingir outras, outras células. vai Ela precisa de uma ajuda. Tá. Por, porque a pessoa, você falou, por mais positiva. Se a pessoa é positiva, se ela está no positivo, é porque ela pensa no negativo também. Porque quando você está bem, você não pensa no negativo para positivar você tá bem. Você então, tá você, bem. você não tá olhando é, pro não. Não, eu não tô, não, tô, não tô nem me ligando que aquilo existe. Entendeu? Eu, por exemplo, eu já fui vítima dessas células, porque aí eu comecei a regenerar glaucoma. Uhum. Quer dizer, a minha avó tinha, né? E nem nenhum, nenhum dos filhos pegaram, a não ser o meu tio mais velho, né o irmão da minha mãe, o mais velho, ele teve, e das netas só eu. Acabou tendo, estava começando poder. a. exata só a que ser. eu fiz cirurgia, tal, foi bem rápido meu, uh -huh. deu para segurar bem, mas veio. E quando a mas gente por quê? Fala... Porque o meu emocional naquela época que eu tive estava muito deturpado, como aconteceu da minha voz, e nós sabíamos, e eu dizia assim: eu não vou ter. Eu, Você já eu, falava eu Já antes. falava. É, falo não, né, diz que o cérebro não entende o não. Ele não entende nada disso. Quem uhum. entende é a mensagem que nós estamos, porque o negativo ele é mais forte do que o positivo. E essa mandar, essa mandar, essa mensagem que eu tô enviando para todo o meu organismo, eu Sim. não tô enviando só para a minha mente. A partir não. do momento que eu penso, eu tô jogando cargas no meu organismo todo. Né? Do fio do cabelo apontando. É um é... imã, né? É um imã. É, é tudo integrado, é imã, é magnético, não tem jeito. E para a gente poder fazer esse trabalho pouco a pouco e, e, e ir verificando essa evolução é através da energia fria, ou você acredita também em outras frequências trabalhando juntas? Como eu fui auto-iniciada na energia fria uhum. e com a radiestesia magnética imantada. Você vai direto. Eu vou direto, Samira. E quem faz o curso comigo vai direto também. No caso, quando você falou do olho, você vai direto com a mão sobreposta ao olho? Ou não? não Simplesmente é um, você é um trabalho. É um trabalho. É aquele tal negócio. Por exemplo, você tem a, a nossa mente é tudo. Porque a nossa mente somos, é, é, é a nossa formação inteira. Uhum. O pensamento que é cerebral, esse é cérebro. Mas a mente, quando você fala... Da a mente, mente ativa no corpo todo. Tudo, não tudo. Não é que a mente, não. a gente tem a mania de pensar que a mente está é, no cérebro. É, mas mas é. a mente, ela está no corpo todo. A mente é, é, o, é a alma da gente. Uhum. Sabe, não dá pra você... Você pode mentir pra você, não para sua mente. Ok. A mente, o que que é? É, é? é a nossa ativação, a nossa aura, os nossos chakras. É o que me isso. movimenta. É o que me movimenta. É através da minha mente que eu vou ter meus impulsos, que eu vou tomar Exatamente. atitudes. Eu, por exemplo, outro, outro, outro exemplo meu. Uhum. Eu, você sabe disso, que eu tenho os três, as três ciáticas atrofiadas, praticamente, a raiz delas. Porque de um tombo... Que eu caí sentada, foi batendo. Uhum. Então, criou problema para levantar, sentar. A minha mente, hoje, ela diz, você consegue. E eu tô conseguindo cada dia mais. Eu te falei que eu subi uma ladeirona ontem, E né? consegue numa tranquilidade. Tô bem mais tranquila, porque, eu, eu, sabe, eu tô usando a frequência, eu coloquei tudo isso e, e eu tô tendo, eu gosto de primeiro ser uma experiência. Então eu percebo o rejuvenescimento em mim, as minhas células estão transmutando. pessoal olha para mim e fala: nossa, amigo, o que, que você está fazendo? Teve gente que já me perguntou se eu fiz botox. Uhum. Não, estou falando sério. Falei: eu? Não. Não fiz nada. É, é, é. Eu estou reativando. Tudo de bom em mim. E quando você faz esse movimento, a energia fria está circulando o tempo todo. Inteiro. A partir do momento. Então, eu não preciso, de repente, tomar uma água que, que recebeu a energia. Se tomar, o quê? Uma água As que recebeu. As moléculas estão já organizadas. Uhum. Elas estão. se você, Na hora que você está colocando água, ela já organiza tudo. Tá. Né? E Ela isso fala, fica no teu corpo fica Lógico né? E precisa ser iniciado Ele absorve com o mata-borrão Lembra do mata-borrão? Sim, sim. Então, e no precisa. caso precisa ser iniciado é, Você, Precisa né? é, Para quem faz o curso sim. Precisa ser iniciado para fazer para os outros Para poder entender também entender o que e, e poder praticar Agora para quem quiser passar por uma consulta tal Vamos lá também Aproveita porque Logo logo eu só vou partir para cursos Ó, oh, nada hein? Novidade agora. É. Não vai mais atender? Vou, mas por enquanto é bom, hum. usar, é bom o povo aproveitar. Muito bem. E, e, e essa então, a energia fria junto com a frequência biomolecular, não é isso? Isso eu estou ativando todo o, o melhor que tem dentro do meu organismo. É, Tudo é... em você é melhor. Quem piora é o pensamento, uhum. são os paradigmas, são os conceitos que vão deformando, através da nossa hipófise, da pituitária, as informações dentro de nós. Você veja bem, você é um ser divino, eu sou um ser divino. As nossas células, elas vieram já, isso daí é, é, requer um programa muito, um, bem maior, mas vai, elas já vieram. Elas ela, ela são técnicas, né? é uma tecnologia, foi uma tecnologia desenvolvida em laboratório dentro, de, um outro, de uma outra, vai, de, um, de, um, de uma outra galáxia, vamos dizer, de um. Vamos dizer, lá nos pleiadianos. Então, foi colocada aqui, foi colocada através de, de uma origem, né? Então, elas foram pré-fabricadas para serem perfeitas. Só que o homem aqui, ele teve, ele teve a possibilidade de manter isso perfeito ou não. Então, ele mesmo começou a criar conflitos, a, a força do poder, alguma ganância, porque sempre vem uma deformadinha lá no meio, mesmo que seja feita em laboratório. Porque nós somos seres de laboratório. E então, isso é coisa, coisa para outro galáxias. programa. Então, isso que eu falei, não dá para falar nisso. É. Então, aí a deformação, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com todos os estímulos que vamos tendo, ele vai deformando. As então, emoções, porque, elas também contam as bastante. as emoções, mas são as emoções. O nosso corpo não é para um corpo, as células não são para ser doentes. A doença vem através das emoções. O vem, que, que diz? Os medos, os A... medos e os medos e os medos. As emoções ditam os nossos pensamentos ou os pensamentos dão as reações para as nossas emoções? O pensamento dão reações para as nossas emoções. Porque Tudo no começa cérebro, pelo pensamento? O cérebro. Ele, ele, ele é funcional e é mental, tá? Quando ele ele começa a atingir todo o nosso sistema cerebral, que vem da hipófise e tal tal tal, ele tem é um programa longo, né? Ah, bom. Quando ele começa a atingir, ele vai jogando as informações. Por exemplo, se eu jogo informação aqui e falo Samira, você não chama Samira, você chama uh, Maria. Hum. Você vai falar, eu não me chamo Maria, você não pegou nada Dane-se quem falou, né? Sim Agora, se eu falar, nossa Samira, você tem os olhos tão bonitos de árabe hum. né? É, mas ele tá com uma manchinha ali Aí você vai falar, putz, já pegou Eu não peguei os bonitos, eu peguei a mancha Você pegou a mancha Entendi Armin, o programa tá acabando. Ai, que eu pena. não vou pensar na mancha, porque eu não tenho a mancha. Não, eu <risos> Tá tudo sob é. controle. É. Armin de Gourmandian, que tá aqui com a gente toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Telefone de contato, Armin. No, 11, né? Uhum. 9, 9, 675, 5250 Pode dar o fixo também? Pode. Então, vamos falar de novo. 9... 9, 5250. Eu tenho o Telegram também, viu? WhatsApp e Telegram. Ah, 9, 9 6, 7, 5, 5, 2, 5, E 2950 8343 é o fixo. Esse é o fixo. 8950. 8343. Não, 295... É tudo 89 agora. 2950 8343. É o telefone da Armin de Gourmandian. É e aí. o WhatsApp é 99675 5250. Se você for lá no Vibe vibemundialfm.com.br procura pelos comunicadores Armin de Gourmandian. Todas as informações estão lá. Obrigada, Armin. Obrigada a você e pra quem ouvir... Né, assistir, ouvir uhum. esse programa. Vamos dar um belo de um desconto nos atendimentos e para fazer os próximos cursos. Vão acompanhando. Muito tá bem. Então, diz que ouviu a entrevista no Mundial e Você e vai ter desconto. Paz, luz e harmonia. Paz, luz e harmonia. Obrigada, Armin. Obrigada você. Obrigada a você. Obrigada, Vibe Mundial. <risos> Obrigada, ouvinte da Vibe Mundial. Nós ficamos por aqui. Amanhã, às sete da manhã, tem Mundial e Você e Daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Sábado também tem jornal, hein? A partir das 10 horas da manhã, estreamos na semana passada, edição de sábado. Adorei. Um grande ser. beijo a todos e até lá. Maravilha. Muito bom, né? Muito bom. Tchau, gente.